Eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Eu não me arrumei para esse vídeo Estou fazendo esse vídeo super improvisado Porque isso aqui Essa caixinha da Amazon chegou Antes do previsto No caso, muitos dias antes do previsto Num breve resumo aqui Eu assinei a Amazon Prime E aí eu estou testando Já tô vendo mais séries, já vi vários filmes E depois, né, daqui a um mês No finalzinho de julho eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha experiência com a Amazon Prime, o que eu assisti, o que eu li e tudo mais. E aproveitando que, não é mesmo, tem o um lance lá do frete grátis. Eu fiz umas compras na Amazon, então esse aqui vai ser um unboxing de recebidos pagos, porque não está fácil para ninguém. Abrindo e falando, e é isso aí. Então, vamos lá. Basicamente, eu já sei, obviamente, quais são os livros. Porque foi o que comprei. Mas eu quero comentar algumas coisas sobre esses livros. Inclusive, eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se vocês querem que eu faça resenha sobre esses livros. Né? Quando, no caso, depois que eu leio. Inclusive, dois dos livros que estão aqui... Ai, vamos fazer isso. Dois dos livros, na verdade, são HQs. Que já vou mostrar para vocês. Um monte de... Sacos. Ah, eu não sei pra onde eu começo, eu tô muito animado Esses dois livros aqui que eu comprei Da Octavia e Butler Essas daqui foram indicações da Ana Rosa A Ana Rosa está, está influenciando muito Meu gosto de leitura nos últimos tempos é, Esse daqui é o primeiro livro Da, eu acho, que é duologia É Xen... Xeno... Xenogênese Xenogênese, eu acho que é assim que se pronuncia É o livro Despertar Que fala sobre, basicamente Uma pessoa que acorda é, no futuro E aí ela vai ter que ajudar a humanidade A se salvar de uns ETs que estão escravizando a Terra Alguma coisa assim E o outro é o Kindred Também da, da Octavia E esse daqui é um dos livros mais famosos dela Pelo menos é o, é o que eu mais vejo na internet E eu li a sinopse E mais ou menos o que eu entendi É que rola viagem no Tempo Então, viagem no Tempo Já é um mega argumento pra eu ler qualquer coisa Eu tenho uma promessa A mim mesmo que eu vou passar a ler mais livros de autores LGBTs, ou que tenham personagens LGBTs, autores não brancos e não norte-americanos. Então, se vocês tiverem indicações de livros que se encaixem nesses três tópicos, me deixem aqui nos comentários que eu vou ficar muito, muito, muito feliz em saber as indicações de vocês. Eu fiquei muito triste, na verdade, comigo mesmo e com o mundo, no modo geral, porque, tipo, 80% da minha estante é de autores brancos, homens e mulheres até que é equilibrado, e tem muito, muito, muito livro dos Estados Unidos. Então eu quero sair um pouco desse nicho. De LGBTs até que eu já li bastante, no caso, né? Se você assistiu o último vídeo que saiu aqui no canal, é, eu mostrei todos os 30 e poucos livros que eu tenho que são com personagens LGBTs, então nessa parte até que tá tudo bem. O outro livro que temos para falar aqui é A Vida Compartilhada em Uma Admirável Órbita Fechada, da Beck Chambers, que é o segundo livro do Uma Longa Jornada para um Pequeno Planeta Hostil. Também da Beck Chambers. Essa capa aqui eu acho maravilhosa. Eu ainda gosto muito mais da primeira. Mas tudo bem. Essa da capa aqui também é perfeita. Não sei sobre o que se trata esse livro. Não faço ideia. Eu comprei só porque é a sequência de um livro que eu amei muito. E eu adorei a escrita da Beck. Eu adorei esse universo que ela criou. Eu acho que tá fazendo reflexo. Porque, ó... Tá, tá fazendo É isso. Só estou confiando e sentindo a vibe do negócio do que virá. E, por último... Os dois livros, como eu disse, que são HQs que eu comprei foram esses dois livros aqui de <risos> Doctor Who eu tô muito empolgado <risos> quando a Panini divulgou que ela ia começar a publicar Doctor Who eu fiquei muito, muito, muito feliz. E eu ainda não tive a oportunidade, eu não tinha a oportunidade de comprar. E aí eu vi na Amazon, que tava por, tipo, o primeiro livro tava R$32,00 e o segundo tava 28. E eu falei assim, é agora que eu vou comprar. E aí eu comprei. Aparentemente esse daqui são, é um arco, né, que são, aparentemente, são dois livros apenas. É da Dimensão Perdida, livro 1, e a Dimensão Perdida, livro 2. Eu, particularmente, amei muito mais essa capa aqui primeiro, porque... Tem os quatro doutores maravilhosos Com a Tars aqui no fundo Meio nebulosa assim Eu quero muito, muito, muito Que a Panini publique logo As HQs da George's né Da 13ª que eu vou amar muito Com certeza, eu vou comprar com certeza E aqui atrás tem um Eu não tinha visto isso ainda Mas tem um, meio que um, uma prévia né De como que é a, Os traços dos desenhos E meu Deus Também não faço ideia Do que se trate Esses dois livros aqui No caso esse, esse arco de Doctor Who Mas é Doctor Who esse livro aqui é maravilhoso e eu sei que eu vou amar porque é Dr. Who, então assim. Percebemos aqui então que eu fiz uma pequena compra de livros que eu estou atirando no escuro. Não faço ideia de qual vai ser a história e eu acho que eu vou me surpreender, assim. Esses livros, na verdade, o contexto deles tem tudo pra eu gostar, então eu acho que vai ser sucesso. Esses aqui então com certeza vão ser os meus próximos é, minhas próximas leituras para os próximos meses. Eu tô lendo bem mais devagar do que antigamente, então... Acho que até agosto eu devo ter terminado esses livros aqui. Então, é isto. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Comenta, como eu falei, outras indicações de livros que tenham esses gêneros diferenciados, assim, sobre personagens e autores. E é isto. Me digam também o que vocês vão ler nos próximos meses. E, é claro, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E deixa o seu joinha aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.